Mano do céu, olha que da hora coleiro do Minecraft é a roxa. Agora, porque eu tô cheio de, de mato e musgo? pera aí. agora tá melhor, né? Bom dia, gente, tudo bom com vocês? Todo dia que eu vou dar bom dia pra vocês, eu faço assim, né? Vamos piorar o rolê. Bom dia, gente, tudo bom com vocês? Eu tô bom, mano. Imagina jogar com o um Minecraft assim e que agoniante, não dá de entender nada. Eu quero ver como que fica a minha casa assim. Calma aí. Tá, ficou horrível. Bem melhor. Assim tá muito perto, né? Assim, vamos deixar normal, né? Hoje aqui no Minecraft Irmandade eu tenho algumas coisas que eu quero fazer. Eu quero primeiramente abrir uma loja, segundamente fazer um golpe para essa loja se tornar ilegal e terceiramente abrir uma outra loja que vai me dar mais lucro ainda. Basicamente eu vou fazer tralha, pra ganhar dinheiro. <risos> Mas antes, para quem não tá ligado, esta armadura extra que eu tenho aqui no meu inventário, eu peguei do house, porque ontem, bem ali naquela trap, ele tentou me matar. Então, eu fui lá e me vinguei contra ele, né? Então se quer saber o que tá rolando essas batalhas aqui do Irmandade, mano. Passa no canal que tá muito interessante. Que tipo de pessoal fala que a batalha tá interessante, né? <risos> Ah, aliás, hoje é o primeiro dia. Hoje é o primeiro dia do mês da J. Pera aí, editor, coloca na tela a animação que o Luffy fez. Esse vídeo faz parte do mês da J. Dois vídeos todos os dias nesses horários aqui. Então se inscreve e ativa o sininho, hein? Mano, o mês lajota tem até uma animação, mano Eu tô animado eu, eu, eu espero que dê tudo certo, né? Eu espero do fundo do coração que dê tudo certo Mas, ó, galera, meio-dia e quatro e meia da tarde Todo dia, de domingo a domingo, mano E pra começar bem o dia Vamos arrumar esse cogumelo verde nosso que estragaram aqui outro dia fazendo a trollagem? Se eu não me engano É, a pessoa... Nossa, tem mais concreto verde aqui A pessoa colocou todos os concretos vermelhos aqui Então a gente pode fazer aqui voltar a ser o que era antes Deixa eu botar minha armadura por segurança, né? Fizeram até um rosto aqui Meu Deus, tá, isso Vai dar um certo trabalho Mano, se eu descobrir quem que fez isso com o cogumelo, mano Essa pessoa tá ferrada Porque vai dar mó trabalho arrumar isso aqui tudo Mano, já tá até de noite Mas tá bom, né Vamos arrumar isso daqui Porque ninguém merece ficar vendo o time lapse De arrumando o cogumelo que eu já construí, né Olha, a parte boa de a gente ter arrumado esse cogumelo Por todo esse tempo É que querendo ou não Tanto eu quanto a pessoa que fez isso Deixou as formas rodando Então olha quanto recurso a gente tem aqui agora Vamos demais, né Mas eu não vou pegar nada por agora Porque eu não vou precisar agora Mas deixa eu ver quanto ferro tem Ah, tem bastante ferro Bom, de qualquer forma, bem melhor. Eu quero arrumar depois e de fazer uma ilha mais bonita, mas ainda não é hora. Eu tenho muitas coisas para fazer. E a primeira é uma reunião com o Tuguin Já que ele tá online, eu pensei que ele tava na escola essa hora. Então, mas já que ele tá agora no servidor, dá pra gente falar com ele uma coisa muito importante. Por sinal, hoje é sexta-feira, então era pro Tuguin estar tá na aula, ele faltou, gente, tá bom? Quero dedurar que ele falta. <risos> Mal, mal dá isso, não é meu que Olha, ele tá vindo, ele tá vindo. Que que você quer, mano? Lá vem, eu não... Toda mano, vez que você me chama, é algum problema. Mal educado, mal educado. 10 da manhã, dá um bom dia, pelo menos. É porque passou da minha hora de dormir. Bom dia, bom dia. Tuguin, é. por que você faltou da aula hoje? Que falta aula, meu nome? Hoje é sexta-feira. Por que você não tá na escola agora de manhã? Hoje não tem aula, não, maluco. Eu não confio. Enfim, Tuguin, <risos> queria conversar com você. Tenho propostas boas de negócio. Hum. Como você bem sabe, as lojas aqui do, da Irmandade são no Nether, correto? Sim, acho que sim. Só que, querendo ou não, eu acredito que você queira valorizar o Dend, não é? É, eu tô fazendo de tudo pro Dend se tornar melhor que o Nether. Então, eu acho que eu tô contigo nessa, né? Vamos concordar nesse termo aí, né? E é, é, eu tenho outra coisa pra te falar. Calma, calma, você já fala. Peraí, deixa eu te contar o seu plano. E se eu abrir uma loja tanto no Nether quanto no Dend? Porém, a loja do Nether vai ser mais simples e vai ter um valor mais alto. E nessa loja eu vou enfrentar influenciar todo mundo aí na loja do Dende, que vai ser melhor e mais barata. Cara, genial, eu topo muito, mano. Então, mas, só, que, mas... só que tem uma coisa, quanto custa para as pessoas ir para o Dende? Bom, a gente tem que ver, né? A real é que eu não acabei lá, por isso que eu não liberei o passaporte para ninguém ah, até hoje. E, e, e, isso é interessante, isso é uma coisa de se saber, né? É. Ó, é, oh, porque se eu vou fazer a loja lá, as pessoas têm que como ir lá, né? E quando você pretende fazer isso, então? Cara, o quanto antes, né? Tipo, eu acabei de fazer, eu acabei de trabalhar lá no Dende, e tipo, eu acho que já dá para gente abrir. Be beleza. problema é que não tem ó, nenhuma loja lá, não tem nada? Não, a gente tem algumas construções, né? Mas ó, deixa eu te falar, já que então, a gente vai ter que fazer esse negócio da loja aí, e é uma coisa que vai lucrar para você, que é o dono do The Andy, queria saber <risos> se você podia me dar um incentivo monetário para me ajudar a pagar o imposto da loja do Nether. Você consegue me arranjar 15 dimas? 15? Eu consigo sim. Toma aqui, ó. Aqui, ó. Pega aí para você. <risos> Tá bom, deixa eu guardar só, pera aí peraí, aí Mano do céu, gente, eu não achei que ia funcionar isso, mano Conseguimos ganhar o dinheiro da loja de graça, mano Lucramos demais Eu, eu, eu, eu falei só pra zopa vendo que dava, mano, muito bom peraí, Deixa eu voltar a falar com ele aqui Tá, Antoguinho, e o que você queria me mostrar? LG, eu vim aqui também pra te falar uma coisa, mano hum, Estamos hum, em é guerra Boa, é... boa, por quê? O Phantom não gostou que eu tô trabalhando no Dend E o Dend tá ficando melhor que o Nether E futuramente provavelmente vai fazer mais dinheiro que o Nether e ele declarou guerra, mano Ele roubou o MyLightra, aparentemente Cara, pode ficar tranquilo quanto a isso Porque eu sou um agente infiltrado no Nether Ele não sabe que eu tô trabalhando no Dende, Então eu posso conseguir informações valiosas Aliás, é, onde eu posso fazer minha loja lá no Dende? Vamos lá que você vai ver Tá bem diferente lá, tá muito legal Eu vou te mostrar Cara, o seu portal diminuiu um pouco, eu acho Pera, o que que aconteceu aqui? Tá um pouquinho menor, né? É, vamos ver o que que ele fez, mano Que eu acho que ele fez alguma coisa Mano! Eu acho que ele te trollou mais do que se esperava Não, calma, isso daí fui eu que fiz O negócio ah. é se tem algum problema Tipo, não sei, tem algo Destruído aqui, alguma coisa assim Mano, quando tu fez, tu tá realmente Ignorando o fato de ter uma ilha de ponta cabeça Aqui? Esse não é mais o meu foco O meu foco é se o nosso dente tá destruído Se ele roubou algum chu alguma chuca ou algo assim Mano, ó, oh, pensa comigo As construções estão intactas Os villagers também, eu acho que ele não mexeu Nada aqui, outra coisa A gente vai ganhar dinheiro agora, até porque eu tenho isso daqui, ó Bom, essa ilha aqui em cima, o Amazing Disse que queria trabalhar na ilha de cima Aqui, e ele vai pagar a gente por isso Pra mexer na ilha de cima boa Ó, eu vou fazer minha loja bem aqui então, fechou? Fechou, boa sorte aí Eu vou, vou lá, bom, agora que já falamos com o Tuguin A gente tem que fazer outra coisa, pegar o diamante Que ele deu pra gente, e vamos lá no Nether Vamos falar com o Fanto sobre abrir a loja Vamos comprar o um terreno, pra depois Abrir a loja, e querendo ou não, eu acredito Que vai dar tudo certo, né, eu já, já marquei Com ele de encontrar ele lá agora, vamos tentar negociar, sair o preço mais barato para a gente lucrar um pouco desses diamantes que o Tuguin deu para a gente. E aí, com essa negociação dando certo, tudo que a gente precisa para botar nosso plano em prática vai estar tá pronto. É só fazer as coisas. Então, boa sorte para nós. Torce, torce. E aí, Panto, beleza? Opa, e aí, La Jota, fazendo o que que não é? Ah, tô dando uma circulada. E assim, lá entra aí. Oh, eu negociei com o Tuguinho, falei com ele bastante, fiz os empréstimos. vulgo roubei roubei. Ah. Maneiro, Ó, oh, deixa eu te falar uma coisa, é, eu gostei muito de abrir a loja de ferro aqui, né, eu quero abrir mais uma loja Ah, então, mano, o terreno aqui não tá faltando, é o mesmo preço eu quero, eu quero esse daqui, dá? Dá, dá, esse aqui ninguém comprou ainda Tá, quanto que é mesmo? É 10, não é? É 10 diamantes, tem que falar lá com o Foca, mesmo sistema Vamos fazer a mesma coisa da última vez, você falar com o Foca que eu tô obrigado? Tá, pode ser, pode ser, tá, então, é então 20, fica, 20, né? tem que pagar o Foca 20? Pode ser 15? Pode, pode, te dou um desconto, você já botou uma loja aqui, eu dou desconto Tá, então, ó, oh, 15 diamantes, daí eu, eu posso construir a loja aqui uhum. direto? Não, uh, não pode, tem que, sei lá Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom Eu vou dar umas ali, eu vou dar meus pulos Você faz ele entregar ainda hoje, né? Tá, faz fa, sim, daqui a pouco ele bota aqui Tá bom, então aqui ó, 15 Ó, se eu quiser então, por exemplo, é, depois que ele colocar a loja aqui Eu posso, à vontade, mudar esse terreno aqui, né? Tipo, tirar as árvores ah, se eu quiser, mudar o mato, árvores, decorar pode, pode até botar tudo concreto aqui, você não pode mexer só nas estradas Tá, então eu posso, então peraí, deixa eu ver se eu entendi Eu posso fazer exatamente o que eu quiser aqui Se eu quiser em cima da minha loja colocar uma placa gigantesca escrito LGGJ é lindo, eu posso. Você pode, né? Desde que não seja, não seja algo vulgar, e tá de boa. Tá, então a única regra é não fazer nada vulgar e não usar as estradas, né? Sendo na minha Exatamente. área, eu posso fazer o que eu bem entender. É, isso mesmo, LG. Eu não me imagino Então, algo então se eu escrever odeio o Fanto, eu posso? Você pode, mano. Eu vou rir da sua tô cara beleza, que você pagou beleza. pra me xingar, sendo que você pode fazer isso de graça. Bom, interessante, interessante. Não, mas não vou xingar, Panto. Você é meu amigo. Tá, então, ó. Então tá tudo certo, né? Então eu já posso fazer minha loja lá naquela área e esperar o, o foca né? É sim, claro que você pode Então, tamo junto, tamo junto Eu já vou falar com o Foca já pra adiantar teu serviço aí, tá? Tá, fala pra ele que daqui meia hora a loja tá pronta Tá Tá bom, então pelo que deu a entender Todos os nossos planos estão dando mais do que certo Agora, a gente só precisa fazer uma lojinha aqui esperar o Foca mandar lá pra cá E depois a gente vai conseguir fazer a nossa loja no The End. Tá, vamos lá em casa então buscar os recursos pra fazer essa lojinha aqui básica E também vamos começar a pegar os recursos pra fazer a loja do dente, Mano, isso aqui vai dar bom demais, mano Vai ser o plano perfeito Tá? Bom, e como a nossa loja vai ser de encantamentos, a primeira coisa que a gente vai precisar é de encantamentos. Então deixa eu fazer um 1 2 3 6 9. Mano, aqui tem muitas estantes de encantamento. Quantas será que precisa para ter nível 30? Só para ter certinho, sabe? Na real, eu já vou até tirar aqui porque eu não quero mais usar essa parte da minha base. Só botar uma tocha aqui, né, para não nascer mob, entrar aqui na minha casa, pegar uma mesa de encantamentos, sair da minha casa e vamos lançar um teste. Vou pegar essa espada que aleatória que eu tenho, nível 12 nível 18, nível 22, 26, 28, 28, tá então aqui em cima não funciona 30. Beleza. Agora a gente quebra tudo para saber exatamente quantas foram utilizadas. 16, tá bom. Então, já que a gente vai ter duas estações de encantamentos, tanto uma no Nether quanto uma no Dend, a gente precisa de 32 estantes, que é o dobro de 16. É para ter aqui em algum baú. Ah, eu não falei? Prontinho. 32. Mais uma mesa de encantamentos. Deixa eu guardar esse diamante aqui, né? E eu também vou precisar de mais um rebolo. Por algum motivo, eu desaprendi a fazer rebolo, sendo que eu já fiz antes. Bom, se eu não me engano, usa graveto, duas tábuas, e eu Acho que era uma laje de pedra lisa O problema é ter isso, né? Tá, eu vim ver se meu amigo Delete tinha Mas a casa dele não tem nada Tá, né? Ah, se eu não me engano É verdade, o sistema de pau dele é aqui embaixo, né? Vamos ver, pronto Laje de pedra lisa, graveto, graveto, madeira, madeira Ah, é, foi, rebolo Ele tá com totem, legal Tá, então as coisas da venda da loja estão prontas Agora eu preciso das coisas pra fazer a loja Eu quero fazer a minha loja ser amarela e roxa Porque são duas cores que ficam bonitas juntas e duas cores que eu gosto. Aqui tem algumas lãs. Ó, amarelo não tem. Aqui tem alguma placa falando alguma coisa? Não, então eu vou pegar. Tá bom. A lã roxa, aqui tem. Eu vou pegar Não pé tá que dá. Já a amarela, não. Deixa eu ver se nas ovelhas do Apu tem. Uh, não Tá, então a gente só precisa colorir elas com amarelo A maneira mais fácil de conseguir esse coneixe amarelo É achando aquela flor de dois andares amarela É o dente... Não é o dente de leão, né? Eu acho que é o girassol Bom, vamos sair procurar, né? Eu tenho uma suspeita de onde pode estar tá. Eu acho que é pra lá Porque pra lá, se eu não me engano, tem mais uma ilhazinha E nessa ilha pode ter essa flor Porque foi nela que eu achei a vermelha de dois andares Olha aqui, ó A vermelha de dois andares está pra todo lado aqui É, mas o girassol não Eu vou andar mais um pouco, né? É, definitivamente não Vamos pra próxima... Opa, eu desviar. Desse templo, né? Ali tem uma ilha. Boa. Tá. Temos aqui uma outra ilha. Vamos dar uma olhadinha nela. Opa. Ah, não. A gente achou a flor rosa de dois andares. Eu não quero a rosa, eu quero a amarela. Amarela. Opa. Ah, é de um andar. Mano, eu não sabia que poderia ser tão difícil achar uma flor no Minecraft. Sério. Olha só o que achei, mano. Demorou muito? Demorou. Mas achamos logo um montão, né? Pelo menos. Prontinho. Um pack de lamarela amarela e sobrou um pack de girassol. A parte legal é que... Olha, tem uma vila ali. Além de ter uma vila ali, eu percebi que aqui tem várias flores. Ó, tem todas as cores de tulipa e tem mais girassol para lá, ó. Depois eu vou voltar aqui para dar, dar uma olhada nas coisas aqui, por causa que eu preciso de muita flor para fazer uma decoração que eu queria fazer. Nossa, que é o local perfeito. Nossa, montanhona aqui da hora. Será que é aqui em cima? Mano, que... Lugar da hora! Mano, tem um bioma inteiro uma montanha, um vale escondido aqui, todo florido com grama, bonito, árvore, caverna. Que lugar da hora, sério. Olha, olha essa montanha que linda. Bom, de qualquer forma, a gente já perdeu muito tempo aqui. Vamos para casa urgente. Bom, tendo a lã roxa e a lã amarela, tudo fica bem mais fácil. Também já temos todas essas coisas. Eu só preciso agora de cerca, porém, existe cerca azul? Eu acho que não tem cerca das madeiras do Nether, né? Deixa eu ver é, eu olhei aqui na internet e não existe cerca das madeiras do Nether. Então vamos usar as madeiras que a gente tem, né? Fazer o quê? Mas pô, gente, vamos combinar que seria muito da hora se a gente tivesse cerca do Nether, né? Vamos fazer de Carvalho, porque é da hora. E também deixa eu ver se tem algumas placas. Ah, oito já vai servir. Tá, vamos lá para o Neto agora. Esse plano é muito bom, mano. Eu tô torcendo para que dê tudo certinho nele, porque se funcionar, eu vou ganhar uma bufunfa, mano. Prontinho, estamos aqui. Agora a gente faz a nossa loja. Vamos ver o seguinte, vamos refinar algumas madeirinhas. Assim, uma lojinha quadrada. Tá bom, mas uma bancada de trabalho, né? Duas cerca aqui, duas aqui, duas aqui e duas aqui. Amarelinho aqui. Mais roxo aqui. E amarelo aqui. Prontinho. A nossa loja está pronta. Coloquei aqui uma placa. Essa é a loja. Após mover ela, vou pôr os baús, moldura e etc. Sim, simples assim. Aí nessa loja, eu vou colocar vários baús, blá, blá, blá. Coisa para encantar, como tudo aqui completo. E vou colocar um preço abusivo. E vou colocar uma placa falando que no Dend é mais barato agora que essa primeira parte está pronta. Vamos pro o fazer a verdadeira loja. Mano, isso aqui vai dar muito bom. E a melhor parte disso é que tudo que a gente precisa para fazer a loja, eu já tenho, exceto duas coisas. Madeira de pinheiro e cobre. Na real, existe um mundo que eu tenha cobre. Eu não sei, vou ter que olhar meus baús agora. Três cobres, uma barra. É, eu vou ter que minerar cobre para poder fazer a loja no Dende. Tá bom, primeira parte então do nosso objetivo vai ser pegar um montão de tronco de pinheiro, porque vai ser a madeira que a gente vai mais utilizar e que a gente não tem. É engraçado que no Minecraft algumas coisas que a gente sempre faz e sempre vai fazer. Mesmo tendo farm, sabe? Tipo, Se tiver farm, você vai ter que fazer com a farm daí, sabe? Porque, por exemplo, sempre precisa de carvão, sempre precisa de madeira, sempre precisar de uma bancada de trabalho ou de alguma plantação. Mano, e vocês já pararam pra pensar o seguinte? O recurso mais raro do universo é madeira? Porque só tem no planeta Terra, não é? Ou não? <risos> Enfim, vai, deixa eu parar de falar besteira aqui. Vamos, vamos, vamos pegar um montão de, de, de, de, de árvore aqui. Mano, eu vou tentar uma loucura. Deu certo? Deu. Boa, vou levar essa colmeia para casa, porque daí a gente vai ter abelha lá na nossa na frente da nossa casa, tá ligado? Enfim, bora continuar aqui que tem, tem muita coisa para fazer hoje. Hoje tá insano. Tá bom, eu acho que três packs, quase quatro. Pa peraí, peraí, peraí. Eu acho que <risos> Quatro packs de madeira vai ser o suficiente, né? Se não for, a gente pode vir buscar mais. Porque eu já não tenho as coordenadas daqui. Mas acredito eu que vai ser sim. O próximo passo também não é tão complicado, não. A gente só precisa conseguir cobre. Eu vou dar uma fuxicada na coisa dos meninos para ver se algum deles está vendendo ou tem. Se não, sai minerar que é tranquilaço. Não é o um navio abandonado. <risos> Ó, oh, eu achei uma caverna aqui Aqui tem bastante de, de school, que Eu tô com medo de nascer um Warden Então já já eu pego os cobre que tem aqui Eu achei que nessa parte de baixo um pouco mais de cobre Mano, a Elytra do Minecraft é uma das coisas mais legais do mundo Por causa que com ela Eu posso simplesmente ficar voando e entrando nas cavernas Até achar o que eu quero eu não preciso quebrar bloco, não preciso fazer nada, sabe? É só ficar voando E torcer pra não morrer, né, no caso Porque o grande problema da Elytra é quando você bate de cara nos blocos, né? Para pra pensar Mano, aqui tem muito cobre, né? Nossa, eu acho que vi na área certa Peraí, alguém passou aqui? Eu acho que eu Geração natural, isso aqui. Mano, por que tem um bloco de cobre bruto aqui? Peraí, será que é uma veia de cobre? Existe essa possibilidade? Bom, insistindo ou não, eu vou pegar um montão de cobre aqui que já vai me ajudar depois eu vou para casa ser feliz. Porque agora fora o cobre, não existe nada que a gente não tenha para fazer a próxima construção. Mano, até slime que é difícil a gente já tem. É, eu acho que já temos cobre o suficiente. Vamos só pegar aqueles lá que estavam naquele cantinho. Opa, pegar aqueles lá que estavam naquele cantinho e vamos embora, mano. Meu Deus do céu, que fácil foi isso. Eu achei que eu ia demorar horas para pegar os cobre. Ó, oh, tem mais um cobre bruto aqui. Caraca, olha, não acaba. É, eu acho que aqui é uma veia de minério mesmo. Mano, que sorte, então, né? Procurando um pouquinho de cobre, achei uma veia. É como eu acho, né, mano? Eu acho que tem tudo pra dar certo esse plano, mano. É pra começar bem o Jota. Ou não, por causa que eu já peguei todo o cobre que eu preciso e eu não consigo parar de minerar. Gente, mano, nome é LGGJ e eu não consigo parar de minerar cobre. Alguém me ajude. Pronto, chega, chega! Deu quase dois packs de minério bruto. Vamos pra, vamo pra casa, vamos pra casa, vamos pra casa. Prontinho. Estamos em cima de alguns minérios. Pega aqui a pequena de fortuna e vamos ver quanto a gente vai conseguir, né? Se eu conseguir pelo menos um pack de cobre, já tá ótimo. A questão é: eu já consegui, né? Agora eu tenho que quebrar toda essa toia aqui e esquentar tudo, né? Ainda bem que tá a fornalha ali. Eu esqueci os diamantes, mas depois eu pago, tá de boa. Mano, a impressão mil lotou meu tomo inventário já. É, lotou meu inventário. Bom, melhor sobrar do que faltar, né? Aí, liga a máquina. E agora é só esperar pra gente ter um montão de cobre. GG demais. Na real, Enquanto tá esquentando os ferros lá E o Foca não trouxe nossa loja aqui ainda Eu vou fazer uma coisa Eu vou arrancar todas essas madeiras de árvore azul do terreno Já que ele já ia ter que arrancar Porque a gente vai precisar delas na nossa construção Eu lembrei que a nossa construção vai usar essas madeiras azul do Nether Tanto descascada quanto normal e quanto tábua dela E a gente não tem Então pra não faltar nada Já aproveito que eu ia ter que esperar lá E venho gastar o meu tempo aqui Aí as folhas da árvore o Foca arranca né Já que ele falou que vai... Eita preula Já que a tarefa dele é limpar o terreno mano Eu só quero as árvores Então tá tudo certo né Eu acho Isso aqui é pra é, aulas de como otimizar o tempo Prontinho, um pack e cinquenta de madeira Agora vamos lá pegar os cobres que já devem estar prontos E aí vamos partir pro End de fazer a loja Na real, vamos já fazer a loja, não falta nada, né? Então, bora lá! Mano do céu, essa construção vai ficar linda Ela não tá totalmente completa, tem muita coisa pra mexer ainda Mas eu tô amando essa loja de encantamentos Que a gente finalmente tá fazendo aqui no Minecraft Irmandade E ela vai gerar uma treta e um bom lucro Vale lembrar que a construção é feita pelo Green Sun, O mesmo que fez o Palácio do End. Então, mano, crédito total tá a ele, eu modifiquei a build, obviamente, para deixar do jeito que eu gosto, mas a construção é dele, beleza? Enfim, tá pronta. como eu disse, tá pronta, mano. Olha só que build mais linda! Mano, ficou bom demais, cara. Tem uma poçãozinha aqui para mostrar que tá vendo umas coisas loucas. Tem roxo para indicar poção, para combinar com o The End. Tem, tem todos os detalhes mais incríveis de todos. E para melhorar, quando as pessoas entrar aqui, eu vou fazer um jardim depois, obviamente, né? Vai ter aqui a mesa de encantamentos. Bem aqui no meio. Prontinho nível 30 com uma passagem aqui, porque eu quero fazer uma varandinha aqui depois decorar todo o telhado, essa parte que ainda não tá feita, né decorar todo o telhado, etc, e vai ficar muito doido. Vamos também colocar um rebolo bem aqui por enquanto. Depois quero fazer melhor e os preços da loja. Eu vou colocar depois junto com o um baú para lucrar e ter as lápis azul junto quando o foco termina outra loja, mas isso eu vou fazer em off, porque agora já dá para considerar a nossa loja de encantamentos concluída. mano Quem curtiu deixa o gostei, se inscreve e ainda tem mais um vídeo hoje do mês. Lá, Jota. Uh!